E vamos falar aí do dia 19 da viagem 6 de dezembro Foi o dia de explorar a parte norte de Okinawa E gente, vou te falar Não foi brincadeira não Pra conseguir organizar esses dias aqui, hein Tá tendo uma obra no Ocean Park Que vai fechar um monte de coisa lá Dia 7 e dia 8 Então eu tinha programado pra ir Pra parte norte no dia 8 E não ia dar Porque se eu fosse ia estar tá fechada assim, Metade das coisas que eu queria fazer Eu queria fazer duas coisas então, eu tive que reprogramar tudo E aí, mais uma vez, não confio no Google Maps O né? Google Maps estava dizendo que ia estar tá aberto Só que no site oficial estava dizendo que ia ter essa obra Então, o que, que aconteceu? Acordei cedo, né, pra variar Aí fiz duas consultorias logo de manhã E saí correndo, uma correndo Assim, vocês não tem noção Ia estar tá certinho o tempo, sabe? Não ia dar pra dar folga Tipo, eu não poderia... Da bobeira Aí saí daqui E essa parte onde eu tô hospedada Eu achei muito boa Porque ela tá muito perto Tá uma quadra da Coco Saedori, E ela tá a 10 minutos andando Do terminal de ônibus Então para quem quer explorar Que não arrumou Sem ter ninguém para te levar de carro É muito importante você ficar perto do terminal rodoviário Porque a maioria dos ônibus sai daqui Então eu já tinha comprado tudo Eu já tinha comprado o ingresso do, do Churaúme um, Aquário Eu também já tinha comprado o ticket do ônibus Tá, então, o que, que acontece? Se você for de ônibus parador, que é geralmente o que o Google vai te oferecer Ele vai te demorar umas 3 horas, 3 horas e meia para chegar, vocês tem noção? É muito longe Então eu falei, não, vou pagar mais caro e vou de ônibus expresso E acho que de ônibus parador ia dar uns 1.800 e ainda total E eu paguei 2.440 Eu comprei esse passe, e esse passe na verdade é um passe que ele geralmente custa 3.480 e ele tá numa promoção do Tokunai pra incentivo do turismo pra R$ 2,900 E é pra gente que tem o, o passaporte com visto de turista, sai por R$ 2,440 E ele só serve pra ir e voltar e Aí cheguei lá e eu tinha programado fazer eu tirar o Tirão Aquário no início E o Tropical Garden depois Só que eu falei, gente, vai que o tempo cisma de virar E o Tropical Garden, por ser um jardim, falei, vai ser melhor que eu, que eu faça é, durante o dia com bastante luz, bastante sol e aí, então eu fui pro Tropical Garden primeiro o Tropical Garden é legal porque ele mostra toda essa parte de natureza Não só flores, mas também a parte de fruta, de plantas que tem aqui em Okinawa Então assim, pra gente que é do Brasil, em termos de fruta, não tinha tanta novidade assim Mas, mesmo assim tem Agora, em termos de flor, vocês não tem noção Eu não sou uma pessoa de cuidar de flor, sabe? Então eu achei assim, cara, se eu gostei, imagina quem gosta. E não é só a flor, é a composição de tudo que tem lá. Sei lá, e não é caro assim almoçar dentro de parque, dentro de museu aqui. O preço é comum, é o preço que você paga na rua. Então eu experimentei o takuraiso, que é um prato típico de Okinawa, que é uma mistura um pouco aí desse conceito de é, Tex-Mex, né? Que veio com os Estados Unidos pra cá, né? adaptado pra culinária japonesa. E comi um negócio chamado mochi mochi Okinawa, que eu não sei exatamente o que, que é, mas eu acho que é o tal do bolinho de chuva que o terui sempre fala que aqui tem um, que é bom experimentar. Aí fui, terminei, e ele tem um viewpoint muito bonito também Então quando você sobe na torre, você consegue ver bastante ali do Ocean Park e do mar também E assim, tem um tipo um carrinho que ele fica rodando o Ocean Park Pra quem quer se deslocar de uma atração pra outra Eu falei, cara, é tão pertinho, era 10 minutos andando Eu falei, eu vou, eu vou andando exatamente pra eu, pra eu ver como é que é o parque Eu não sou muito fã de aquário zoológico né? eu Acho que eu já comentei isso antes Que eu fico com meio peninha assim, dos bichinhos né? Que eles podiam estar na natureza Mas ao mesmo tempo eu entendo que É importante para estudo né? E eu entendo também que em alguns casos Aquele animal não ia se adaptar à vida na natureza, no mar, na selva Qualquer coisa né? E em outros casos ainda Como é o caso do meu Aquário Algumas espécies estão lá até para eles evitarem a extinção da espécie né? Então isso, isso é uma coisa assim que é, é legal ver Porque eles criam ecossistemas lá dentro Cada lugar não é um bichinho isolado lá Jogado lá no cantinho, sozinho, solitário Não, é um ecossistema que tá, tá construído lá dentro Então é, é tipo um mini um mar Nesse sentido, eu achei bacana, sabe? Porque a gente que pela pandemia agora sabe que ficar trancafiado dentro de casa não é nada agradável, né? Então, eles vivem assim, né? Mas, mesmo assim, eu eu curti porque eu consegui ver coisas que eu jamais viria Dá a possibilidade também da gente conhecer outras espécies que a gente não conheceria Muito bonito e as formas que tem como você vê Então tem o aquário principal, né, que é onde tem o tubarão baleia E gente, que negócio gigante, o tubarão baleia é muito grande E muito doce, assim, você vê ele nadando lá com os outros Super de boa, a ah, raia, é tudo, tudo misturado, muito legal, muito legal, como não é Explorem, porque tem muita coisa. Tem muita salinha pra você entrar, pra você ver. Aliás, tem uma parte que fica do lado de fora e tem horários, tá? Então tem horário de alimentação da tartaruga, tem horário do show dos golfinhos, da lontra. Então é, fiquem de olho, assim, quem quer aproveitar no todo, né? Tem horário de algumas apresentações. E aí eu tinha planejado sair de lá por volta das 5 horas. Tinha um ônibus que saia 4 h Só que por conta de ter muita gente de escola... Acabou que eu não ficava muito tempo parado em cada em cada aquáriozinho que dava pra gente ver, né? Então eu dei uma corridinha e aí, quatro horas, assim, eu já tava, já tava liberado, já poderia ir embora. Fui em direção ao ponto de ônibus, que tinha um que era 4h22. Os ônibus aqui de final às vezes, eles atrasam um pouquinho, tá? Então é importante vocês saberem disso, para vocês também não acharem que vocês já perderam um ônibus ou que ele não vem. E aí, voltei, cheguei aqui, passei num combine. Comprei comida, vim para hospedagem, trabalhei, aí fui tomar banho e dormir. E é isso, fechou? Até o resumo do próximo dia.